Então nós, foi, um, foi muito proveitoso o nosso trabalho, o nosso grupo foi muito alegre. É, algumas, eu fiz a mim o meu depoimento que eu até gostaria de falar rapidamente para não ocupar muito tempo. Que eu já é o segundo, o segundo ou terceiro anticorante que eu estou fazendo. E naquele que eu fiz em agosto eu tive uma cura maravilhosa constatada porque rapidamente, o professor, eu tinha uma gordura no fígado que me incomodava. Então eu fui fazer meu check-up e o médico começou a fazer os exames, aí eu disse, como está a minha gordura do fígado? Ele disse, que gordura? A senhora não tem gordura do fígado. Então, eu me curei daquele último pouco de coisa. Em novembro, na verdade. É, feliz. é eu acho que foi em novembro, é verdade. Novembro, que legal, cara. Então, foi muito legal. Eu também eu tenho problemas de divertículos, e eu me senti assim com, com, essa, com essa meditação das células-troncos, eu entreguei e estou curado. estou curado e Perfeito. muito feliz. Mas agora vamos falar nas outras meninas do grupo. Duas delas, se não me engano, a Patrícia, eu acho que é a Sandra, tiveram sonhos meio assim proféticos. A Sandra já tinha falado ontem que ela tinha tem um problema, que ela tem um irmão que é, que, é, que é doente e ela sonhou que o irmão que era de que é Chegou, isso tudo foi sonho, né, professora? Chegou na casa dela, as portas abertas, as janelas abertas, e ele com uma arma para para atirar nela. E ela ficou muito apavorada com tudo isso. Então, achamos que... Nós até sugerimos a ela que fizesse uma constelação, que o senhor já tinha sugerido, né, professora? E também sobre a sobre a, a Patrícia, agora não lembro se foi a Patrícia ou a Sandra. Uma delas sonhou que o chão da casa dela tinha, tinha se, se destruído totalmente, e ela saiu, chamou o engenheiro, e, e assim foi uma coisa que depois ela começou a falar com a filha, foram coisas assim, insights foram acontecendo, mas foi muito legal, viu, professor, foi, fizemos uma amizade bem gostosa, viu, gratidão uhum. ao senhor por todos os conhecimentos que nós adquirimos.